E aí, então, a gente vai entender o que, que a gente precisa aprender para ser palhaço. Mas, aqui na escola, a gente sempre fala, coloca entre parênteses, palhaço, ser humano. Porque a gente aprendeu lá na primeira aula, né? O palhaço é a dilatação de todas as experiências e de, de tudo que é humano. Então, sempre a gente vai aprender. Quem quer ser palhaço profissional, Vai levar todas as técnicas para ser um palhaço profissional. Quem quer ser um ser humano melhor, vai aprender as técnicas através da brincadeira, dos jogos, da ludicidade que o palhaço nos oferece, para ser um humano melhor. Né? Vai acontecer as duas coisas. Você vai se apaixonar pela palhaçaria e vai se apaixonar pelas belezas, e estradas e caminhos que a busca pessoal nos leva nessa descoberta do que é ser um ser humano.